Shalom, você sabia que a mente carnal é a serpente lá do livro de Gênesis no capítulo 3? No livro de 2 de Coríntios capítulo 11 no versículo 3 a palavra do Senhor diz assim O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês Seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Nós entendemos aqui o que foi corrompido no homem é a mente. E o diabo atua através da mente. E como é que nós sabemos que a serpente ou o diabo tenta nos enganar através da nossa mente? No livro de Romanos, no capítulo 8...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 não estiverem alinhadas com a lei do amor de Deus, que é Cristo, a justiça de Deus para nós, é, então ela começa a atuar através da carne. Ou seja, é a carne a se rebelar contra Deus dentro de nós. E ela aqui é, é uma analogia de Satanás, o diabo, quando a mente se rebela contra o amor de Deus. O amor de Deus é vida. Deus quer que você viva. Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que você ame a todos, Deus quer que você se ame, Deus quer que você perdoe. E esta mentalidade que do nada nasce eh, na pessoa e diz ou incita a pessoa a odiar a outra pessoa, ou a falar mal ou a amaldiçoar outra pessoa, ela é a serpente, ela é o diabo, eh, escondida atrás da sua mente.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 Somente ao Senhor e somente ao Senhor preste culto. Deus é Espírito. O Espírito do amor que se manifesta através dos teus pensamentos, da tua atitude. É Deus por detrás dessa atitude, desses, desses pensamentos. O diabo é aquele pensamento que se manifesta neste mundo. É, por detrás do pensamento maligno. Desejar a mulher do outro, cobiçar o que é do outro, desejar a morte do outro, amaldiçoar o outro, desejar até morte da, da, da própria vida, desejar o mal para os outros, isso tudo é o diabo, por detrás eh, deste pensamento. E tu pensas que esse pensamento é seu. Não, não é seu, meu irmão. É a antiga serpente de Gênesis, escondida por trás dos teus pensamentos. O diabo apareceu para Jesus e disse, olha, vê, Vê todas as glórias, os reinos do mundo. Se te prostrares, se te ajoelhares diante de mim e me adorares, eu te darei toda essa glória. Ele estava a mostrar os reinos físico, material deste mundo, a glória deste mundo. E Jesus disse: Olha, arreda-te de mim, Satanás. Retire-se, Satanás. Pois está escrito: Adoro o Senhor, o seu Deus, e sou a Ele para este culto. Então o diabo vai tentar enganar-te com tudo que é material, com tudo que você pode ver com os teus olhos físicos, com tudo que você pode sentir com o toque das suas mãos, do seu corpo, com tudo que você pode ouvir, com tudo que você pode provar com a tua língua, o diabo vai te tentar através das avenidas dos cinco sentidos. Deus fala contigo através do Espírito e é a ele que tu deves uh, oferecer o seu culto, a adoração. O diabo vai trazer uma analogia da matéria para tentar te enganar. Hoje nós vemos isso, não é diferente. O diabo hoje tomou muitos é, ditos pregadores do evangelho que tentam uh, te puxar para a presença deles, usando até a Bíblia, mas te oferecendo uma esperança material. Dizendo que se fizeres isso, se colocares isso ou aquilo no altar, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar coisas materiais. Quando o mais importante é a vida espiritual, é a vida eterna, é no espírito. O diabo apareceu para Jesus na forma do pensamento, na mente. Quando a mente é carnal, ela então se manifesta como o diabo. Romanos capítulo 8, versículo 6 e 7, diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. O inimigo de Deus é o diabo, Satanás. Então, quando Deus diz, olha, que tu vais viver por muito tempo, e vem uma, um pensamento na tua mente dizer que não, este ano não termina, tu vais vai-te acontecer isso e aquilo, e tu acreditas nisso, isso é o diabo. Esta mentalidade é que é inimiga de Deus. Deus não quer que tu penses assim, Deus quer que tu penses que vais viver por muito tempo, que tens vida, que tens saúde, Deus quer que tu vivas. Primeiras de Timóteo, capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor também diz assim. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, comeu ou tornou-se transgressora. Adão não foi enganado. Quem é Adão? A tua parte eh, masculina, ou seja, o teu espírito. Quem foi enganado foi a mulher. A mulher quem é? Eva, lá no livro de Gênesis. E aqui quem é a mulher? Isto não está no sentido literal. A mulher é as nossas emoções dentro de nós. A parte feminina, ou seja, o aspecto feminino dentro do homem, é que é enganado. O diabo vai te enganar através das emoções. E é ali onde funciona os cinco sentidos. Então, fique mais atento neste, neste lado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz assim, Entretanto, a mulher será salva dando a luz filhos, se elas permanecerem na fé no amor e na santidade com bom senso se pegarmos essa palavra de forma literal entras em choque dizer que a mulher para ser salva tem que dar a luz filhos e quanto aquelas que não, não tiveram a oportunidade de ter filhos não serão salvas não é literal esta passagem ela é espiritual a alma do homem ela é salva quando dá a luz filhos ou seja, a igreja, a mulher, na Bíblia, é representada pela igreja, é representada por Israel e é também representada pela sua alma. Eu vou tocar aqui na alma. A, a alma do homem, ela é salva, dando à luz muitos filhos. Ou seja, a tua, a tua natureza emocional, a tua alma, que são as tuas emoções, os teus pensamentos e as tuas vontades, ela é, é salva. Quando dá à luz filhos. Filho aqui é Cristo. Dá à luz a revelação de Cristo. Cristo, o Filho de Deus. E através é, deste bom testemunho, outras almas também sejam impactadas. Primeiras de Coríntios, capítulo 14, versículo 34. diz assim, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Também, se pegarmos essa passagem de forma literal, vamos entrar em choque. Na verdade, ela está a falar da alma. Primeiro é Deus. A ordem de Deus, a justiça, é Deus, é o cabeça de Cristo. Cristo é o filho de Deus, é a palavra de Deus. E Cristo é o segundo nesta categoria, que é a palavra de Deus. Terceiro é o homem, o ser humano, o espírito humano. E quarto então é a mulher primeiro Deus Deus é o cabeça de Cristo Cristo é o cabeça do homem o homem é o cabeça da mulher Deus o amor o pai é o cabeça de Cristo Cristo é o filho de Deus a palavra de Deus o amor a palavra de Deus e depois então o intelecto que é o homem aqui e por último a mulher que é a, a a alma a natureza emocional dentro do homem se nós estivermos a de operar dentro desta ordem, estamos a operar na justiça de Deus. Quando o, o pecado entrou, ele trouxe, o pecado trouxe uma bagunça, é, desarrumou tudo e a mulher pôs-se acima do homem. Quer mandar, quer, quer, quer, quer coordenar tudo e, e o resultado é desastre. Quando o homem vive operando a partir das emoções, ele vai errar, vai fazer tudo que os cinco sentidos dele apelarem. E é aqui onde está o erro uh, de muito cristão não entender a Escritura uh, no sentido espiritual e querem pegar tudo de forma literal. A Bíblia ela não é um livro literal, é um livro espiritual, entende-se espiritualmente. O Espírito Santo tem que nos dar uh, o entendimento, sem o entendimento ou a iluminação, a revelação do Espírito Santo, nós vamos errar. Shalom. Esta é a palavra que trago para todos vocês hoje. Espero que lhe tenha abençoado de forma grande e tamanha. Em nome.